sem saneamento não temos saúde. Por esse motivo, nós entramos com a representação do Ministério Público contra o Governo do Estado, e o Ministério Público, agora, no mês de abril, é, denunciou o Governo do Estado por não cumprir o seu papel. É horrível, né? O cheiro que a gente sente aqui quando está sem água. Quando tem água, até que não tem muito cheiro não, né? Mas quando tá sem... Hoje tá sem, viu? Não tem nem barulho d'água, mas aí é um, um cheiro enorme. Fedor é horrível. Rato caminha de lá até aqui. Inclusive, se não tivesse... Essa madeira é anos e anos aí, não pode tirar, porque senão ele entra. Tem uma ação na justiça rolando e a gente espera que o juiz determine, que o governo determine de fazer as obras que estavam previstas que é canalizar as valas, que não é nada mais do que a obrigação deles, é o nosso recurso, que já foi dispensado pelo governo federal para isso.